E eu tô aqui com o meu mano Levão E vamos falar de... Na real deixa Essa música vocês que vão escolher o nome hein? Pode crer? Vai! Bala pras crianças e não bala nas crianças Bala de açúcar e não balas que perfuram Ami pessoas e não coisas como disse o Franco Esse é meu primo da favela, ele é meu primo branco Mas tem sangue preto correndo nas veias E o racismo veste também é coisa feia Freio a sua boca de abri para acusar Tem gente esperando motivo para se matar Escuto vozes no ouvido Acho que estou confuso, acho que vou puxar o gatilho atiro nesse são verdades Como o sol nasce e se põe tudo aqui é fases A tempestade na é eterna, o choro também não é Você pode perder tudo, só não perca a sua fé É Apresentou é, demais, pode crer? Yeah, só não perca a sua fé Eu sonho grande E é por isso que eu sou gigante Eu sonho grande e é por isso que eu sou gigante Eu sonho grande E é por isso que eu sou gigante Eu sonho grande E é por isso que eu sou gigante Eu sonho grande, é eu sou ah, eu sonho grande tipo Mahatma Tipo Marte, Lute King Confrontando o ignorante O pensamento é tipo pipa Pra não me limitar, eu do rasante Nas de bem, que nem importa se a vida é bife Vamos cultivar o sorriso Cê tem um lápis, vai Começa a colorir, essa rua se minha não teria o sofrimento Mas como não é, é no meu quintal Da porta pra dentro E eu tô buscando ser grande Ciente da pequenez Tipo pique empresário Buscando a meta do mês Já errei e acertei nos ciclos que vivenciei Mas sei que um bom apostador Sempre age com sensatez <risos> o grande É por isso que eu sou gigante, eu sonho grande, é por isso que eu sou gigante, eu sonho grande, é por isso que eu sou gigante, é eu sou gigante. Ah, Fechou papai, só gratidão